Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre o Aruanda, o carro conceito de Ari Antônio da Rocha. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta. Para melhor compreendermos a história do Aruanda, será necessário tecermos alguns comentários sobre o início da indústria automotiva no Brasil e conhecermos um pouco do seu criador, Ari Antônio da Rocha. A indústria automobilística instalou-se no Brasil em 1956, em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, com o início da fabricação do Home Zeta pelas indústrias Home S.A. A primeira empresa a estabelecer um escritório no país foi a Ford, em 1919. Em 1925, foi a vez da General Motors. Na sequência, outras fábricas, como a FNM, Fábrica Nacional de Motores, e a Vemag, lançaram carros nacionais como cópias licenciadas de modelos europeus. Após a Erabras Motor, que trazia os Volkswagen Sedan da Alemanha, os primeiros Fuscas e Kombis passaram a ser nacionais, com o Volkswagen Sedan, produzido pela Volkswagen a partir de 1959, logo depois do Volkswagen Kombi, que começou em 1957, na primeira linha de montagem da Volkswagen fora da Alemanha. Nos anos 60, o automóvel nacional tornava-se uma realidade palpável, e o cenário urbano já era invadido pelos modelos nacionais, que ocupavam o espaço dos importados. Entre os objetos de uso produzidos em escala industrial, o automóvel figurava como um emblemático e complexo produto resultante de anos de pesquisa, as quais contribuíram para o aprimoramento de seus diversos componentes, pautando sua evolução. Esse período foi marcado pelos projetos políticos instalados no governo do presidente Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, que promoveu uma intensa abertura econômica do país para multinacionais, ampliando fortemente o início de novas empresas, dos mais variados tipos, incentivando o consumo e a competitividade, tanto interna quanto externa. Nesse cenário, em 1964, Ari Antônio da Rocha, ou Ari Rocha como é mais conhecido, se formava na FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e após estagiar na Vemag, apresentou em 1972 sua tese de doutorado, O Veículo e a Cidade, pioneira da área de design no Brasil. No trabalho, ele propôs a transformação do sistema de transporte em São Paulo, defendendo, já naquela época, o compartilhamento e o uso coletivo de automóveis. A ideia era repensar as relações entre cidade e veículos, dando novos usos aos veículos e priorizando a vida e a presença de pessoas no espaço urbano. Voltando em sua época de faculdade, na década de 1960, os docentes viam os automóveis como maravilhas modernas, defendendo que as cidades se estruturassem em função deles. Naquela época, a maioria dos automóveis era grande, imponente e central no trânsito das cidades. Analisando esses aspectos, Ari Rocha abriu uma discussão com o um professor por causa do Plano Prestes Maia, o Plano Viário de São Paulo também conhecido como Plano de Avenidas de São Paulo. Esse plano consistia na estruturação física da metrópole em um sistema de circulação radiocêntrico, onde o elemento central era o perímetro de radiação. O principal objetivo do perímetro era ampliar o centro e descentralizar o comércio, enquanto as radiais estabeleciam a fluidez do tráfego que ligava os bairros à região central Juntamente com a integração do Sistema de Avenidas ao Sistema de Circulação e Transporte Ferroviário de São Paulo. Ari Rocha questionou o plano porque ele propunha desapropriar quarteirões inteiros para deixar passar uma avenida. Eles escolhiam um quarteirão importante e as pessoas que moravam ali eram mandadas para longe. Sua defesa era que as cidades não deveriam servir aos carros mas sim as pessoas. Ele considerava o automóvel como um facilitador da locomoção. Na discussão, o então professor desafiou Ari a encontrar uma solução diferente. Ari aceitou o desafio. Em um dos levantamentos realizados, juntamente com seus amigos, foi a Avenida São João, a Avenida Angélica, Rua da Consolação e a Avenida Paulista, para pesquisar quantas pessoas havia dentro dos carros que trafegavam por ali. Com isso, constataram que 95% dos veículos, independente de seu tipo ou tamanho, tinham apenas o um motorista. Sua proposta era que muitos carros com dimensões grandes pudessem ser substituídos por carros menores para atender a um maior número de pessoas. Em função disso, Ari Rocha começou a pensar no conceito de um carro de pequeno porte como um nicho do sistema de transportes da cidade. Já existiam carros pequenos na época, como o Romizeta Nacional e alguns modelos importados, como o Fiat 500. Ele queria integrar um projeto nesse formato ao sistema de transporte geral. Hoje em dia isso é comum, mas há quase 60 anos as pessoas se assustavam com essa ideia. Foi então que surgiu um projeto inovador, o Aruanda, ainda apenas como conceito. Ari Rocha tinha apenas 23 anos quando idealizou o Aruanda, entre 1963 e 1964, quando era ainda universitário e estagiário na Vemag, com a intenção de facilitar a vida das pessoas. Seu projeto participou do Prêmio Lúcio Meira do Salão do Automóvel de São Paulo em 1964, a quarta edição. Iniciativa pioneira no Brasil na área de design, o Prêmio Lúcio Meira para projetos de veículos automotores foi instituído em 1960 pela Alcântara Machado Comércio e Empreendimentos, empresa idealizadora e por longos anos encarregada da organização do Salão do Automóvel de São Paulo. O nome do concurso prestava homenagem ao almirante Lúcio Meira, presidente do GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, desde sua criação em junho de 1956 até 1959, e principal responsável técnico pela implantação da indústria automobilística brasileira. O prêmio foi criado junto com o Salão do Automóvel e até 1964, ao primeiro colocado, cabia uma bolsa de especialização na Europa, incluindo estágio prático e visitas técnicas a fabricantes de automóveis e carrocerias. Em 1964, quando o amadurecimento da indústria e o florescimento dos cursos de design junto a faculdades de arquitetura permitiram revelar o Aruanda. Que venceu o concurso por unanimidade. Quando Mário Fissori esteve no Brasil, em visita à Vemag, onde Ari estagiava, viu o projeto do carro e convidou Ari para fazê-lo na Fissori para ser apresentado no Salão de Turim de 1965. No começo de 1965, Ari Rocha foi para a Itália com Mário Fissori e fez o protótipo do projeto de seu carro em dois meses. O conceito, que estava só no papel, tomou forma na Itália. A carrocerias Fissori era uma fábrica italiana que iniciou suas atividades em 1921, inicialmente dedicada à produção de carrocerias para veículos movidos à força animal, mas que voltou-se ainda antes do final dessa década para a produção parcial ou integral de carrocerias para automóveis e caminhões. Um de seus famosos projetos foi o nosso DKV Vemag Fissori. E como surgiu o nome Aruanda? Ari Rocha queria um nome tipicamente brasileiro que tivesse a ver com nossa gente, nossa história, nossa cultura. O nome Aruanda foi pensado para que as pessoas também pudessem pronunciar com facilidade fora do Brasil. Ari queria que seu nome não tivesse as armadilhas da nossa língua com acentos e pronúncias que estrangeiros não conseguissem dizer. No candomblé, Aruanda é uma espécie de plano mental, de estado especial, em que a pessoa se desliga do corpo e sua mente passa a ser predominante. É como se fosse o domínio da matéria pela mente. Ari Rocha achou o nome bonito e o colocou no carro. Ari usou mais técnica do que design para criar o Aruanda. Ele fez um curso de aerodinâmica destinada a veículos e com a forma do carro conseguiu diminuir a resistência do ar para reduzir o consumo de combustível. Ele aprendeu a calcular, entender quais eram as melhores formas, como diminuir a resistência e chegar ao formato de cunha. Uma cunha por onde o vento passaria sem se chocar com o veículo. Esse formato de automóvel não existia na época. Suas formas foram transcritas por Rames Melquisio, espanhol radicado no Brasil, autor e coautor estilístico de diversos carros nacionais, como Willis e Itamaraty Executivo, e projetos como Democrata e o conceito Bug Brasinka Wirapuru. Extremamente moderno, até mesmo sob a visão atual, o Aruanda envolvia diversos conceitos inéditos, alguns só plenamente absorvidos décadas depois, como sua carroceria monovolume em forma de cunha, dois Santo Antônio estruturais, grande área envidraçada, a de proteção de borracha em torno de todo o carro e portas de correr envolventes. Utilizava faróis dianteiros do Citroën AMI-6 com cobertura acrílica, pequenas lanternas na parte superior traseira, tinha emblemas exclusivos, possuía porta-malas à frente e atrás e tanques de combustível de ambos os lados interligados. Internamente, contava com itens de segurança e conforto indisponíveis em carros de sua categoria na época, Tais como bancos e volante reguláveis, isolamento termoacústico, ventilação controlada e painel estofado. Sua pintura amarela, feita com tinta acrílica, também dava destaque às formas do carro. Segundo Ari Rocha, a concepção básica da proposta foi de vestir motorista e passageiro de cerca de 75 kg e bagagem mínima com um carro para uso essencialmente urbano, de dimensões reduzidas, com aproximadamente 2,40 m de comprimento, 1,70 m de largura e 1,40 m de altura, pesando cerca de 400 kg. Ari também concebeu uma versão familiar para seis pessoas e um anfíbio militar, porém estes não saíram da fase inicial de projeto. Como conceito, o Aruanda não teve um motor definido inicialmente. Sua plataforma vinha do Fiat Jardinetta 1965, compatível com as medidas do projeto, com suspensão dianteira e traseira, freios, rodas e pneus. Assim, o Aruanda saiu do papel e tornou-se real. O Aruanda foi considerado o primeiro carro brasileiro destinado ao uso urbano. O projeto procurou ser essencial, não adotar modismos e ter uma forma quase pura. O projeto intentava, sob a ótica de urbanista, reduzir o conflito entre o transporte individual e as cidades, promovendo a utilização mais racional do espaço público. O Aruanda foi destaque no Salão de Turim de 1965 e teve grande divulgação por parte da imprensa especializada. O estande da Fissori, onde o Aruanda foi apresentado, tinha piso com desenho que remetia ao calçamento de Copacabana no Rio de Janeiro, juntamente com uma obra de um artista plástico italiano que fez uma réplica reduzida do Cristo Redentor na área do carro. Na época, a NASA havia lançado a nave Gemini e um jornal italiano chamou o Aruanda de Gemini com Rodas. Foi um conjunto de circunstâncias altamente favoráveis que atraiu atenções, gerou convites e deu notoriedade a Ari Rocha. O projeto causou tamanho interesse que três famosos carrocieres italianos, Pininfarina, Giovanni Michelotti, e Fissori, o convidaram a construir um protótipo funcional com motor e câmbio. Pela parceria entre a Vemag e a Fissori, Are Rocha optou pela Fissori, onde foi convidado a estagiar por um ano. Após o Salão de Turim, Are Rocha foi influenciado a colocar um trem de força no seu projeto e alguns testes foram feitos utilizando o motor da moto MV Augusta. Com 25 cavalos montado na traseira, transmissão de quatro marchas, suspensão independente nas quatro rodas e caixa de direção que permitia reduzido raio de giro. Nos testes de campo, a solução não casou bem com a estrutura e o projeto de sua mecânica foi paralisado. Ainda na década de 60, foi pensado em utilizar um sistema de propulsão com motores elétricos. Mas a ideia não avançou. Em 1966, o Aruanda veio para o Brasil especialmente para ser mostrado no quinto salão do automóvel no estande do Jornal do Brasil. Em 1967, conversas com o Centro Industrial de Aratu, em Salvador, bancos do Estado da Bahia, com a FNM, com o Senado da Austrália e a Honda, esta última para fornecimento de motores tentaram viabilizar o projeto, mas as negociações não foram para frente. Em 1968, ele também foi exposto na Bienal Internacional de Desenho Industrial no Rio de Janeiro. Apesar do interesse gerado pelo Aruanda, o carro teve apenas o protótipo produzido. O conceito Aruanda então foi guardado e acabou desaparecendo. Trinta anos depois, Ari recebeu um telefonema. Do outro lado estava Osvaldo Petroni Júnior, o Júnior Chaveiro de Tatinga, interior de São Paulo, informando a Ari que havia encontrado o Aruanda, que chegou para ele em um lote arrematado em um leilão judicial de uma oficina, e dentre os itens que Osvaldo se interessou no espólio, estava o Aruanda. Em 2008, gentilmente, Osvaldo devolveu o Aruanda para Ari Rocha e para a história, sem cobrar nada. Logo em seguida, o Aruanda começou a ser restaurado pelo restaurador de carros antigos, Ricardo Hoppe. O seu processo de restauração foi concluído em 2010. A recuperação trouxe a vida ao Aruanda, conservando suas características originais, como, por exemplo, os faróis genuínos do Citroën M6 e a tinta acrílica, também original, utilizada para os retoques. Passadas décadas, o Aruanda continua com o mesmo impacto. Os elementos que o veículo trouxe fazem dele inspiração para o design automotivo ainda hoje. Importantes designers do Brasil e de fora têm o Aruanda como referência, que faz com que o conceito e seu criador sejam reverenciados no mundo todo. Hoje, o carro aparece em exposições, salões de automóveis é tema de palestras e trabalhos universitários, e até mesmo surge em produções. Em 2014, o Aruanda entrou no cenário do clipe Duas de Cinco, mais consciência, do rapper paulistano Criolo. Cisma, o cineasta do clipe, tinha visto o carro e se encantou. Mostrou ao Criolo e ele também se encantou. A história do clipe se passa em 2044, e o carro aparece durante um trecho dinâmico, para passar a ideia de um carro autônomo, no futuro. Com um projeto essencial, o Aruanda nada tinha que remetesse aos anos 1960, e sim ao futuro, e coube perfeitamente na produção. Em um bate-papo durante o curso Automóvel, História e Evolução, ministrado por mim na OP Estudos Automotivos, Ari Rocha falou um pouco sobre o Aruanda. O que seria uma coisa original? E aí veio a ideia de fazer um carro a partir de uma discussão que eu tinha tido na faculdade dois anos antes com um professor de urbanismo, sobre como a gente podia fazer com que os carros atrapalhassem menos a vida da cidade. Ari também falou sobre o Aruanda. Isso é um conceito, não um estilo. Normalmente, quem projeta um automóvel, que é um produto de modismos, procura sempre acompanhar essas ondas, inserir detalhes, enfeites, até o um momento em que não cabe mais nada. Isso vai datando o projeto. Quando você trabalha num conceito essencial, o desenho está na base e não no detalhe. Tudo no Aruanda tem uma função. Pode parecer uma proposta minimalista, mas não é isso é simplesmente a essência. Muita gente dizia na época para o Ari Puxa, você conseguiu fazer um carro que antecipou o tempo. Isso era verdade. Esse carro era muito à frente do tempo. Então, um automóvel assim, fora do tempo, não tendo apelo comercial na época, foi excelente para outras pessoas tomarem como referência. Esse é o legado que Ari Rocha nos deixa com o Aruanda. Hoje, o Aruanda se encontra guardado no acervo da OP Estudos Automotivos e faz parte de um importante núcleo da história da indústria automotiva brasileira. Aqui finaliza a história do Aruanda. Compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Dá lá!